Porque imprensa. não está credenciado. Eu está credenciado. Não está credenciado. Não, não. está é. tá valendo. Hoje. Não tá valendo. Só por Só por Mas aqui é. tem a data que é até o dia 19. Mas hoje é não vale. Não está valendo. Hoje não vale credencial a imprensa que vocês mesmos falam. Pois é. A ordem que a gente tem nesse crachá é não vai aceitar. Qual que é a ordem? Que não aceita pois esse tipo é. de crachá Prachá hoje. Crachá que é de imprensa de vocês. Pois é. Entendi. A pessoa que emitiu não, não tá valendo, não e? pode passar. De quem que foi essa ordem? Ele o do Cunha. Isso. Lugar do Cunha? Beleza. Obrigado. Valeu. Qual que você acha que é o papel das mídias alternativas fazendo coberturas também aqui na casa? Bom, acho que tudo quanto é mídia é importante. Né? A mídia alternativa hoje, muitas vezes, ela tem mais influência na opinião pública até do que as mídias oficiais. Você pega a Folha de São Paulo deve rodar o que? 300 mil jornais por dia. É, muitas vezes você põe um vídeo na internet que atinge 6, 7, 10 milhões de pessoas. Então, hoje a mídia alternativa tem muita influência e eu acho que a mídia alternativa tem que estar acompanhando de perto e vou defender que vocês possam cobrir com toda a transparência aqui, com toda a tranquilidade. O, todo o processo de impeachment aqui no caso. Algumas medidas para restringir o acesso da imprensa, principalmente a imprensa independente, como é o nosso caso. Qual você acha que é a intenção, no caso da, da presidência da Câmara, de restringir o acesso, principalmente nesse momento, que é um momento bem delicado e decisivo aí para o país, em relação à comunicação e à informação? É, nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, até porque nós não temos o controle da mídia da casa. Porque, por exemplo, nós estamos na comissão trabalhando, e é uma coisa que eu quero denunciar, estamos na comissão trabalhando e a casa está passando de manhã, tarde e noite só as intervenções dos que são favoráveis ao impeachment. Isso não é justo, porque todos nós falamos nessa comissão, todos nós estivemos nessa comissão, e começa a restringir a, a, o que nós chamamos da mídia alternativa, que é o que tem dado a cobertura dos dois lados, não tem omitido nada. E é importante para nós que essa mídia e, e, e essa comunicação, ela se faça presente. É fundamental, né? e a gente nem pode dizer que o é que está acontecendo em relação à decisão o fim de semana do presidente da Câmara em restringir o acesso da mídia livre seja um ponto fora da curva. Não, né? essa é a lógica que ele já vem obedecendo no exercício da presidência da Câmara dos Deputados, que é sempre restritiva quando os seus interesses estão prejudicados. Nós vivemos um tempo em que a mídia brasileira estava restrita a meia dúzia de famílias, cinco famílias, e restrita do ponto de vista também dos seus interesses particulares, sobrepondo o interesse público, as boas práticas da notícia da, da com isenção, com verdade, e não sustentando interesses dessa própria mídia dessas famílias. A mídia livre tem um papel importantíssimo na cobertura dos acontecimentos aqui no Congresso, inclusive especialmente aquela mídia menor, os pequenos blogs, as produções independentes, porque são exatamente essas que retratam a realidade sem edições normalmente. E tanto de esquerda quanto de direita tem que ter o direito sim de vir aqui dentro do Congresso Nacional, ainda mais no momento sensível isso que a população quer acompanhar de perto. O papel da mídia primeiro é investigar, é de... É anunciar, é divulgar e eu acho que efetivamente quanto mais mídia tiver aqui, seja eletrônica, seja escrita, falada, televisada, é importante. Quanto mais divulgar esse golpe, melhor para o país.